Salve, salve meus novos, bem-vindos à Taverna. Galera, ontem eu falei de um assunto relacionado à live no Switch e nos dispositivos móveis. E eu queria falar sobre o fim do Xbox do console, mas eu vou dar para vocês alguns dados que eu peguei aqui no Canal Tech, tá? Podem indicar o fim do Xbox. Não é uma certeza, mas você seguindo a lógica do que está acontecendo, gente, você vai chegar no ponto que eu estou que querendo chegar, que é o fim realmente dos consoles e a, a Microsoft assumindo uma outra estratégia. Antes da gente ir para o vídeo, propriamente dito, eu queria deixar aqui um grande abraço para o meu amigo Miseras Games. O link do canal dele está aqui na descrição, então passa lá. Ele me deu essa dica de vídeo. Eu já tinha pensado em algo parecido, mas ele me deu o, o, o norte dessa estratégia que talvez a Microsoft pode estar adotando. Então vamos lá que eu vou pontuar para vocês o que está que acontecendo. No ano passado, pessoal, a Microsoft arrecadou 4 bilhões de dólares referente à sua indústria somente de games. Parte 30% dessa grana veio da live e de serviços online, como a Game Pass. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Já os consoles, para você ter uma noção, pessoal, eles indicaram uma redução de 19% nas vendas. Ou seja, do ano de 2017 para 2017, 2018, 19% a menos de vendas no Xbox. Então vamos lá, a Microsoft agora vai trazer a live para a Switch e para dispositivos móveis. E vocês imaginem que começa, vai começar a surgir vários jogos. Em que essas multiplataformas Vão poder jogar juntos, certo? Mas vamos ter alguns problemas de gráfico Diferença de gráfico do celular Para o Switch e por aí vai. O ponto não é esse O ponto é, se o negócio Se mostrar realmente rentável Para a Microsoft ó, A Live, depois que a gente levou para o Switch Ela está vendendo, ao invés de 30% Do nosso faturamento, ela está vendendo 50, 70% Do nosso faturamento E as vendas de console só despencando Gente, é fato, as empresas estão aqui para ganhar dinheiro. Se ela vê que o caminho do console dela, que ela diz, ela põe tanto investimento, tanto tanta pesquisa para desenvolver um console mais é, poderoso, mais potente, mas não está atraindo, tá? infelizmente, para os fãs, o galera do Xbox Mil Grau aí, o PlayStation é imbatível, cara. É, o, o, a gente tem que entender o seguinte, gente, não é, é fanboy não. É o seguinte, é histórico. O PlayStation fez parte da história da gente desde lá de traz, a Microsoft está começando agora, isso é um processo lento, e se a empresa notar que realmente não vai engrenar do jeito que ela está achando, ela vai abandonar, certo? Não que o Xbox não esteja dando lucro, mas o potencial da Microsoft, se for realmente serviços online, cara, é nisso que ela vai focar, gente, é nisso que ela vai focar, então eu acho que ela vai continuar com os planos da BGS 2019 aí, trazer alguma novidade sobre um novo Xbox, Tá muito recente ainda esse assunto da live no Switch, a gente vai saber de e agora em março, quando realmente acontecer o evento e aí eles mostrarem para gente o que, que eles vão fazer. Mas, gente, convenhamos, o caminho que a Microsoft está tá levando é para o fim do Xbox. Eu quero saber o que, que vocês acharam, deixem nos comentários aí. Não se esqueçam de passar no canal do Miseras, cara. Baita de um player, grande gamer, merece respeito. Gente, um beijão para vocês. Tchau, tchau, pessoal.